Vamos lá. Ô, Fê, sabe me dizer mais ou menos aonde que parou? Parou aqui, né? Isso, exatamente. Então, como eu falei, aqui o RP ajuda você a juntar né, a sua empresa num local único. Temos alguns exemplos de RPs, tá? Baratos. Bling, Tiny, são RPs baratos. Tem outros, tá? Tem Lexus RP, tem Emilênio. Aí já estão falando já de RPs um pouquinho mais caros, tá bom? E para eu juntar, né, para ter o meu negócio... Quanto custa isso? Pô, pode custar cinquenta reais como um bling, por exemplo. Uma operação muito parruda você vai ali gastar cinquenta mil reais para poder implantar, tá? Mas o importante é vocês descobrirem isso aqui, né? Pô, cara, dá para por cinquenta reais eu começar a organizar a minha empresa, centralizar tudo num lugar único. Gente, isso é facilita. Não importa o tamanho do negócio de vocês, não importa o tamanho, tá? Facilita muito ter um sistema desse, onde eu vou gerenciar contas a pagar, a receber e nem coisas num lugar único, tá? E ele é o centro de comando do seu negócio. É aqui que você vai olhar aqui, pô, os pedidos que estão caindo aqui, você vai olhar aqui. Aqui você vai olhar se o financeiro tá trabalhando lá lançar as contas a pagar e a receber. Aqui você vai olhar aonde que está cada pedido, né? Se ele tá para despachar, se foi despachado já, tá? Então você consegue olhar a sua empresa como um todo, como o Fê falou bastante de gestor aqui, né, de você ser o gestor do seu negócio. Isso te ajuda, né, a você ter uma visão macro da sua empresa, tá? E quais são os benefícios, né, de eu ter um RP então? foi legal, cara, perfeito, eu entendi que é importante eu ter. Mas com e-commerce, o que que é importante, né? Quais são os benefícios? Você vai ganhar muito tempo, por quê? Você vai conseguir organizar o seu negócio, profissionalizar. Todo mundo tá valendo uma ferramenta única, então você vai organizar os fluxos, processos, tá? E vai ganhar tempo com tudo isso. Por quê? Vamos supor que hoje você cadastra os produtos com uma planilha, por exemplo. Um exemplo só, da gente? tá? Com o um RP, você muda, tá? Você vai ter um fluxo de entrada de produto. O produto chegou, eu vou cadastrar um RP, vou colocar ele numa categoria. Daí eu vou exportar para o meu e-commerce. Então você vai tendo um processo a ser feito, né? Isso é muito legal, porque você pode documentar isso. E qualquer pessoa seu negócio pode fazer para você. Ah, Felipe, cara, uma pessoa aqui embora, mandando ela embora, outro ok, vem outra pessoa, ele foi embora. Pô, se alguém vem para fazer, que está num software, é muito mais fácil do que quando está na cabeça de alguém, tá? Ou anotado tá num papel, ali num fluxo ali no normal, lápis e caneta, o pessoal escreve e tal. Aqui ajuda muito, então, você tá no momento digital do seu negócio, tá? Além disso, você consegue fazer o quê? Você vai cadastrar os produtos direto do RP lá para o seu e-commerce. Precisa cadastrar no e-commerce de novo, porque se você trabalha na mão de novo, né? Estou trabalhando com tudo manual. Pô, tem que ir lá no e-commerce e cadastrar todos os produtos lá de forma manual. Não. Você cadastra no RP e já exporta ele para o seu e-commerce. Junto com isso, você vai conseguir fazer o quê? Conforme as vendas que vão acontecendo, você vai tendo um estoque em real time. Então, vendeu uma unidade de tal produto. Pô, caiu no seu e-commerce lá no seu RP o pedido, já baixa o estoque. Ah, fulano comprou três por boleto. Ele reserva aqueles pedidos ali, aquele pedido, aqueles, aquelas unidades de boleto, ele vai reservar para que você aguarde faturar. Tá? Então, ele vai gerenciando todo o seu estoque do seu e-commerce. E o que é legal também, dá para atualizar preço em estoque, em massa. Ah, meu fornecedor aumentou ali o preço do meu, dos meus produtos. Pô, você pode ir no RP, e lá, arrumar todos os precinhos e mandar se soja loja virtual. Ah, vou fazer aqui um inventário do meu estoque. Pô, na hora, você tá com o sistema ali no seu celular, com o seu RP, ou tá no notebook, no, no estoque ali, pô, vai contando e vai em real time já atualizando o estoque dele, tá? Além disso, gestão de pedidos, que eu acho muito importante. Você vai gerar as notas fiscais pelo RP, tá? Para quem gera na mão a nota fiscal, acabou. Pelo RP você vai gerar ali. Então vai cair o pedido do seu e-commerce no seu RP, já cai os dados do cliente bonitinho, os produtos, só vai apertar um botão e emitir a nota fiscal. Tá controlar as vendas? Pô, sensacional isso. Você vai controlar tudo por um painel único, tá? Mas porque você venda em marketplace também e vende em e-commerce junto, tudo cai num lugar único. Centraliza a operação de vocês. Tá bom? Quando você fatura, ele avisa o cliente já: ó, oh, cara, a loja acabou de faturar ali, tá? A nota fiscal número tal, tá aqui sua NF, tá aqui a chave da DAM para você poder já certificar ali que a nota fiscal é legítima. Então, tudo isso te mostra também, né? E mostra para o comprador, né? Isso que eu acho importante: a profissionalização do seu negócio. Não é diferente de comprar de você ou comprar de um, de um grande player. No site, né? Numa tela aqui. Todos têm o mesmo tamanho. O site do Fê, a Morinha ali, que ele tem, é o mesmo tamanho do Americanas, cara. O site é igual, não muda. tá? O que, o que importa é o que eu vou conseguir entregar no pós-vendas. Né? Se eu vou entregar uma coisa, digamos assim, não profissional, ou se eu vou entregar, porque dá para entregar algo e experiência melhor que comércio grandes, quando eu sou um e-commerce pequeno, médio. tá? O tracking do pedido, que é o rastreio você também consegue enviar o tracking do pedido através do seu ERP, tá? A logística, como eu falei, dá para centralizar as integrações. Pô, Felipe, eu trabalho com o Correio, eu trabalho com o GAD Log, eu trabalho com o Tau Express, dá para integrar. Lógico que aqui a gente está falando que aí cada, cada ERP tem integrações com X, Y Z transportadores. Mas como eu disse, nem tudo vai integrar com tudo também. Mas já vai te ajudar a você cortar bastante caminho aí, tá? Gestão de etiqueta, isso que eu achou também, vamos supor você trabalha com um correio, você teve o um pedido, você emitiu ali a alta fiscal pela impressora Zebra e aí você agora imprimiu a etiqueta também, porque dentro do seu RP você vai conseguir gerar também as etiquetas de correio e de transportadora. Por isso que eu falo gente, tudo um lugar único, olha o quanto que vai agilizar o dia a dia de vocês. Quando eu comecei lá atrás, em 2013, com e-commerce, eu não tinha essa informação. Então, o que, que eu fazia? Eu gerava a nota pelo site da Receita, tá? E gerava a etiqueta pelo programa do Correio. Tá? Então, olha só o trabalho que eu tinha. Sendo que, por aqui, você pegar, por exemplo, um link, por exemplo, que é 50 reais, você faz automático isso, gente. Olha o tempo, né? Que você ganha com isso. Tá? Claro que era diferente de 2013, Tá fazendo 10 anos atrás, quase mas não tinha informação que tem hoje que a gente está passando aqui para vocês, tá? Se acompanhar, dá para acompanhar cada pedidinho, né? O passo a passo que ele vai acontecer dentro da sua empresa, eu rastreio também, se serve é para entregar, se foi entregue, dá para acompanhar tudo isso. E uma coisa que eu gosto muito, quando eu tenho meu e-commerce redondo, né? Meu e-commerce fazendo tudo certinho, o que eu ganho aqui? A análise de dados, tá? Eu tenho a integração entre o meu e-commerce e meu RP, tá? Por quê? O que é isso aqui, análise de dados, Felipe? O que é isso? Eu consigo entender, tá, gente? O meu, o perfil do meu consumidor, tá? Aqui, ó. Eu consigo acompanhar, aqui, ignorem, tá? Esse sítio está errado, tá? Análise de dados. Eu consigo acompanhar os meus pedidos, eu consigo entender quem compra comigo, por quê? Quando eu tenho ali a integração do meu RP com a loja virtual eu posso exportar os dados, todo mundo que comprou, consigo saber ali, de forma muito rápida, de onde que eles são. Então, por exemplo, eu posso ver que São Paulo é o cara que mais compra o cara de São Paulo, da cidade de São Paulo. Pô, você vai me ajudar a, na quarta-feira, quando, quando o Marcão falar de tráfego aqui? Pô, falar é que eu vou fazer a maioria do tráfego. Tá? Pô, aproveitar, São Paulo, meu, meus clientes por vários estão lá. Então, deixa eu ir para lá. Deixa eu anunciar ali. Você não, ó, cara, deixa eu fazer uma logística um pouquinho mais para o Nordeste, eu quero fazer algo diferente ali. Então, o IRP, você vai exportar as informações, ele vai te dar muitos dados para que você possa tomar decisões. Você vai analisar quanto você paga de frete, porque às vezes, ali na hora, você vai pagando, uma é correia, outra já é de log, outra é Total Express, etc e tal, mas aí você vai conseguir tirar o um relatório e saber o quanto que você pagou de frete em cada pedido, para ver se está tendo lucro, está tendo prejuízo, para ver se precisa aumentar alguma coisa, tá? Então, você vai ter uma visão muito clara do que está acontecendo, e fazer o fechamento mensal, que eu acho bem importante. Você pegar os pedidos, pegou ali, aí subtrai depois quanto que você pagou ali de tarifa, seja cartão, seja ali boleto, subtrai ali se você gastou alguma coisa ali de, de, de, de logística, subtrai sua nota fiscal, obviamente, e você vai ter ali o quanto sobrou para você, tirando esses dados da compra. Tá, Felipe, você falou o quê? O que eu tenho que fazer? Quando eu exporto meus pedidos... Né? Eu vou ter que descontar o cartão ou o boleto, eu vou ter que descontar a nota fiscal, eu vou ter que descontar a embalagem, não esqueçam disso também, tá bom? São pontos importantes e, claro, o custo da mercadoria, né? Para poder saber o quanto sobrou, tá? E frete. Ah, Felipe, eu dou frete grátis a partir de 200 reais. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descontar aquele valor também, porque você pagou aquele valor, na verdade, para a transportadora, Tá? E como que eu organizo, né? Como que eu organizo as integrações, como que eu faço as integrações aqui, tá? O importante é, de novo, tá? Checklist. Entender como que uma operação funciona. Entender a necessidade dela e desenhar. O que que é isso, Felipe? Aqui, ó. Eu tenho um RP, perfeito? Tenho meu e-commerce aqui. O que vai acontecer? Ah, meu e-commerce vai mandar para o meu RP os pedidos. O meu RP vai voltar para o meu e-commerce, os produtos, o estoque, preço, conta fiscal. É bem legal você fazer isso desde o começo, porque você vê que no começo está começando ainda. Tem pouca integração, é fácil de fazer. Com o tempo aumentando, né você vai tendo, por exemplo, Marketplace você vai tendo uma outra ferramenta que vai te ajudar, como, por exemplo, um hub que vai te ajudar a integrar com, algum outros, com outros canais. Então, é legal você no começo já ter isso bem feitinho, para você ir ampliando e até sabendo impactos futuros que pode acontecer. Ah, se eu for trocar tal ferramenta, onde eu tenho que mexer aqui? Tá? Então, são coisas que você fazendo já no começo, já vai te ajudar lá no futuro. Checklist, organização, que você pode fazer o RP. Ah, Felipe, cara, eu faturo muito pouco ainda, eu faturo, sei lá, tenho três, quatro vendas por dia ali no e-commerce. Cara, não importa, você vai ganhar tempo você poder fazer outra coisa que é mais importante, não ficar ali digitando o nome de consumidor ali gerando coisas na mão, tá bom? Após você planejar, né, e entender o que você precisa, procure o sistema disponível no mercado, tá? Como eu falei, Bling, Tiny, tá? INCRP de baixo custo, Tem né? o Bling a gente indica bastante aqui, pelo custo baixo, que ele tem integração muito fácil, integra com muitas plataformas de e-commerce, todas que eu falei aqui ele integra, ele integra com o Novenshop, com o Trade, com o, com o Loja integrada, com o Loge Integrado, com o com várias plataformas, tá? Quando a gente fala de RP, é legal você ver médio e longo prazo, porque é um sistema que você não vai trocar tão rápido, porque ele vira o coração do seu negócio. E também, como eu disse, entenda se ele vai atender a maioria das necessidades do negócio. Então, gente, a maioria. Ah, eu vi o RP aqui, mas ele não faz tal coisa só. Cara, não vai ter o software perfeito, tá? Isso é fato, não vai ter. Então, tome cuidado com isso, se a gente às vezes quer algo que faz tudo. Mas, por exemplo, ah, eu vi aqui cinco RPs. Pô, eu gostei mais desse aqui, mas esse aqui não vai integrar com uma transportadora que eu uso aqui. Cara, se for só isso, não dá para você fazer isso manualmente? Se ele faz tudo o resto que você quer os outros não fazem, tá? Então, não deixem de arriscar às vezes, tá? É necessário para que a gente possa melhorar a nossa operação, tá? E aí, beleza, você fez tudo isso daí, organizou, viu a necessidade, tá? Entendeu o que, que ele vai te ajudar, Ser em, ser, o principal, se ele integra a virtual, então fechou, é hora de implantar o sistema, mais importante na hora de você implantar faça um planejamento tá ah, eu não tenho RP vou implantar, cara, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que cadastrar meus produtos cadastrar meus fornecedores, cadastrar os transportadores, então legal você fazer um planejamento tudo que você tem que fazer para colocar, se você tem time envolva ele junto, para ele poder estar junto contigo tá isso é bem importante o time estar junto com você tá para que ele possa abraçar a causa ali de você colocar um software novo e poder mandar para você vai trazer software o cara fala puta lá, vai trazer sistema e vai mandar as pessoas embora pessoas sempre falar muito sobre isso né mas não o sistema tá aqui para otimizar o dia e as pessoas podem fazer outras coisas né para empresas que não são coisas tão operacionais tá Implante, né, emigre ali pro parque, sempre falo sobre isso. Não se muito ansioso de querer migrar tudo de uma vez só, tá? Vai devagar, vai tá com calma, vocês vão aprendendo como fazer, e isso vai melhorando ali até você falar, puta, agora eu tô mais seguro, vou conseguir fazer mais coisa, vou conseguir migrar mais rápido, tá? Comece pelo mais simples, menos importante, tá? Se você tem muitas plataformas juntas, vai devagarinho, comece pelo que é menos importante pro impacto no seu negócio, se você errar, ser é menor, teste bastante, tá? Tanto e-commerce quanto RP. Faz o pedido manual ali, fatura manualmente ele, vai na sua loja virtual, faz o pedido via boleto, faz o pedido via cartão, testa para ver se está funcionando. Tanto no celular quanto no desktop, tá? E pense sempre como melhorar. Tanto o RP quanto as plataformas SAS, que eu Ale colocou aqui o que significa, estão sempre evoluindo. Sempre pense em como que você pode contribuir como que você pode também melhorar, tá? Muitas delas são até dicas do que você pode passar para entrar numa fila de desenvolvimento, etc e tal, tá? Mas dentro do negócio mesmo, tem muita coisa que você não pode melhorar. Porque você nunca vai usar 100% de um sistema. Mas eu consigo cada vez usar mais funções para ir organizando a minha empresa. Beleza? Galera, siga a gente, tá? Nosso Instagram, lá. Tem muito conteúdo. Eu posto, o pessoal de marketplace posta, tá, os meninos aqui também. Tá? Então siga a gente lá para poder ficar por dentro de todas as novidades.